Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso programa interativo, que é parte da missão dos Estados Unidos com o Brasil sobre energia renovável através do Programa de Parceiros. Eu sou Paul Yada. eu sou o principal Representantes de energia e recursos naturais aqui em Brasília. E é um grande prazer apresentá-los ao John Chapman, assim como o Stephen Wimple, da CONED, que estão aqui para discutir um programa inovador nos Estados Unidos, em Brooklyn, em Nova York. E é o título do nosso programa: Valorizando os recursos de energia distribuídos. É um são as novidades sobre a, o Programa de Energia Distribuída Inovador, que ajuda a diminuir custos, aumentar a participação dos recursos renováveis em Nova York e, um, e fornecer também um novo modelo de negócios para as empresas de serviços públicos de forma a modernizar o sistema. O formato será o seguinte. Teremos uma apresentação em PowerPoint, feita tanto pelo Sean como pelo Steven, que vai ser mostrada apresentarão seus PowerPoints e depois uma sessão de perguntas e respostas. Então, por favor, enviem suas perguntas. Elas podem ser enviadas em português ou em inglês e nós as traduziremos e faremos as perguntas ao Sean e ao Steven. É uma sessão interativa e queremos contar com a sua participação. Com isso, passo a palavra ao Sean e Steven. E espero que tenhamos um debate muito interessante. Obrigado, Paul. Podemos... Começar então a minha apresentação para mostrar o roteiro, eu vou falar sobre a, eu vou cobrir a primeira parte da apresentação que fala sobre um panorama geral da reforma em Nova York, desse procedimento de REV. Como parte desse processo existe uma análise de custo-benefício, que a Comissão de Nova York encomendou. Eu vou explicar o que essa ordem significa e como está sendo implementada. E como que isso nos leva a, valores, a determinar o valor dos recursos de energia distribuída, que na nossa sigla é o DER. Como que diferenciamos valores para diferentes recursos de energia em diferentes localidades. E o Sean vai explicar a proposta da Solar Progress Partnership, que é uma parceria bastante inovadora entre empresas de energia solar e empresas de serviços públicos para incluir esses recursos de energia solar. Próximo slide. Em Nova York existem metas muito ambiciosas no plano energético. A proposta é que, até 2030, a redução de emissões de gases de efeito estufa seja de 40% em relação aos níveis de 1990 e que consigamos alcançar o um nível de geração de eletricidade a partir de renováveis de 50%. Para dar uma ideia, atualmente estamos em 25%. Então, ao longo dos próximos 14 anos, precisamos duplicar a geração de eletricidade a partir de recursos renováveis no nosso sistema. e Da mesma forma, precisamos alcançar um aumento em eficiência energética nesse mesmo período. Queremos um aumento de 600 trilhões de BTU em eficiência energética no Estado. Esse slide mostra a iniciativa HEV, a Reforma da Visão Energética, que é uma transformação da forma como atuamos em Nova york Existem seis metas do REV as duas primeiras falam sobre mudar a dinâmica do consumidor para que ele tenha mais informação e ferramentas para controlar o seu uso energético e diminuir suas contas no final do mês. As próximas três metas têm a ver com a malha energética para que se torne mais eficiente em termos de eficiência econômica e utilização, tentando melhorar o mix de combustíveis, assim como a diversidade de combustíveis para que não dependamos de apenas um recurso e aumentar a resiliência do sistema para que possamos manter um bom serviço para os clientes. E Uma última meta da REV seria a redução das emissões de carbono. No próximo slide, nós veremos a imagem gráfica do que é necessário para as operações das empresas de energia. É um sistema muito mais dinâmico de distribuição, diminuindo a carga e colocando mais recursos na rede. Essa é uma mudança dramática para os nossos engenheiros, que precisam antecipar um comportamento de consumidores muito mais interativo e dinâmico e maior participação de energia solar, assim como o uso de baterias. Outra meta dessa integração é dar aos consumidores e aos fornecedores de serviços as ferramentas para inovar. No próximo slide, vemos um componente essencial da REV, que é a análise econômica, a análise de custo-benefício. Em janeiro desse ano, a Comissão de Nova York disse a todas as empresas de serviços públicos que precisavam mudar a forma como lidavam com os recursos distribuídos, o seu valor. A principal ideia é ter uma uma visão mais baseada na sociedade. O teste dos, dos custos sociais é feito, e desde janeiro até junho, estão desenvolvendo um arcabouço regulatório e sobre como a implementação será feita. E também estamos interagindo com outros grupos de interesse para determinar os critérios sobre quando esses testes serão aplicados e que tipo de projetos de infraestrutura elétrica serão licitados e quais os projetos serão promovidos. Aqui vemos de forma gráfica algumas das avaliações que serão realizadas. O custo, o análise de custo social. Deve levar em conta o impacto de geração que os os consumidores receberão, porque eles não comprarão da rede se eles mesmo fornecerem suas próprias, sua própria energia. Esse custo social adicional de carbono é cerca de 20 dólares a 25 dólares por megawatt por hora. e queremos propor soluções do lado do consumidor. Existe uma válvula de segurança estreita para projetos que aumentem a conta de distribuição. Se as contas subirem muito, é preciso encontrar o equilíbrio certo dos benefícios sociais, assim como alcançar as metas de aumento de produção. Esse slide mostra o alvo dessa análise. Não queremos apenas ter uma visão mais ampla da sociedade, mas também determinar as localizações no nosso sistema onde os recursos distribuídos terão, agregarão mais valor. Vemos aqui algumas restrições hipotéticas do sistema, uma no Bronx e uma em Brooklyn. A zona 1 tem uma certa necessidade de distribuição e a zona 2, uma de Necessidade diferente. O gráfico do lado direito mostra como organizaríamos os benefícios. Cinza escuro é o valor da energia em atacado. Na zona 1 e 4 existe um benefício de distribuição adicional, de acordo com a localização, porque aqueles recursos ajudariam a empresa de serviço público, nesse caso a Coned através desse uso de fiação adicional, assim como a externalidade adicional, o valor dessa externalidade. Estamos tentando especificar mais esse gráfico em termos de localização e onde, identificação dos benefícios. Aqui vemos um exemplo real, no caso da Coned, como estamos aplicando essa, essa abordagem, para desafogar a área de Brooklyn e Queens, que fazem parte do nosso programa BQDM, e querem postergar um bilhão de dólares em atualizações de redes tradicionais. Nós não conseguiremos, não acreditamos que conseguiremos postergar esse um bilhão inteiro, mas queremos adiar ao máximo. Estamos pagando 200 milhões de dólares buscando soluções de consumidores. Tentamos injetar mais energia na rede onde estão os consumidores, 41 megawatts não tradicionais do lado dos clientes e 11 em soluções do lado das empresas serviços públicos. Nós já alcançamos nossas metas para o verão e esperamos alcançar nossas metas para o próximo verão e no verão seguinte, através do mecanismo de leilão. Agora eu vou passar para o Sean, que explicará como é que a nossa parceria solar funciona. Obrigado. Olá a todos. Como o Steve explicou na primeira parte dessa apresentação, essa nova visão energética no estado de Nova York visa reimaginar como é que a energia vai do cliente para a empresa de serviço público e vice-versa. E essa é uma iniciativa de grande magnitude, é algo que Precisa ser abordado de forma cuidadosa. Nós nos reunimos em dezembro de 2015 e tentamos lidar com um aspecto do programa e ver se conseguíamos reduzir as diferenças ao longo de alguns meses para responder só aquele único aspecto que tinha a ver com o um sistema que usamos em vários estados aqui dos Estados Unidos, especificamente Nova York um sistema através do qual o cliente recebe créditos pela energia que ele gera, o que, em contrapartida, é subtraído daquilo que eles consumiram, e normalmente termina o um mês com um saldo positivo. Isso apresenta desafios para a empresa de serviços públicos, mas também um desafio para aquelas, aquelas empresas de energia solar, se esses dois grupos passam a ter dificuldades, o programa talvez não seja estável, e queríamos alcançar um ambiente estável. Então, nós nos dedicamos a lidar com essa situação específica. Nós estávamos conseguindo alcançar nossas metas para conseguir um sucessor interino nas, das tarifas atuais, o Steve mencionou o trabalho que fizemos e estamos tentando responder aos pedidos dos legisladores nesse contexto para que pudéssemos trabalhar juntos. Partes não tradicionais, que talvez pareçam um pouco atípicas em parcerias com empresas de serviços públicos, estamos tentando criar soluções inovadoras. O que nós queremos fazer é, nessas propostas apresentadas à comissão é criar um mecanismo é, de remuneração estável para os recursos solares e que isto esteja alinhado ao valor é, fornecidos por esses recursos. Também nós queremos criar um programa de transição que funcione tanto para a empresa elétrica e para as empresas solares. Steve. mencionou o que se conhece pelas filas inglesas, LMP mais D mais E, que é o valor que a energia tem é, numa localização determinada, mais os benefícios é, de distribuição é, em função daquele recurso fornecido naquele ponto. Pode ser grande ou, ou, ou não tão grande. Então, nós calculamos as externalidades é, representadas pelos benefícios ambientais, tentando desta maneira, eh, determinar o valor de forma adequada, conforme a esta fórmula. Nós queremos ter certeza que tenhamos um mecanismo que aloque os requisitos de receita para a empresa elétrica, porque essas empresas precisam gerar uma receita de, determinada para garantir que o sistema que operam esteja à altura eh, daquilo que é requerido pelos clientes. Nós temos um... Nível, uh, um padrão muito alto que tem que ser satisfeito pelas empresas uh, elétricas, pelas exigências do cliente. Nós também queremos colaborar para ter um bom sistema de gestão da interconexão de todos os sistemas na malha elétrica. Esse slide representa onde é que realmente se encontram os desafios que enfrentamos. Como podem ver, nós tivemos um crescimento exponencial positivo na utilização de energia re renovável em Nova York, o que podem conferir aqui nas barras azuis que representam aquilo que já se instalou, verde representa aquilo que é para, é, para o qual é, solicitamos a alvará a sua permissão para futura instalação. Então, é uma lista muito grande daquilo que nós queremos instalar, que virá a acrescentar a oferta total de energia. Nós precisamos gerir esse problema. Como eu disse, nós começamos com o valor projetado, e já falei sobre essa equação LMP, que é o preço... É, por atacado da eletricidade. Segundo nível de distribuição, isto é representado pelos custos da distribuição e outras externalidades que possam existir. Também, nós incluímos uma lacuna de crédito. Isso significa o custo da transição da, é, do sistema anterior ao sistema novo, nós queremos ter certeza que a empresa elétrica e a indústria estejam trabalhando conjuntamente de uma forma que eh, permita que a transição seja lisa ao longo do tempo. Este gráfico representa uma redução ao longo do tempo desse crédito para ir fechando a brecha, para eh, permitir que o mercado se desenvolva num ritmo que seja aceitável para ambas as partes. Um aspecto desse programa que nós temos é aquilo que nós chamamos de energia solar comunitária, que eh, tem gerado muito interesse. A maioria dos outros slides que eu eh, mostrei, que tinha as áreas azuis, isto representa muito desenvolvimento solar, de energia solar para a comunidade. Isto tem é, atraído muito interesse por parte da comunidade. O cliente pode comprar uma participação é, de é, um novo desenvolvimento que se faz é, num aterro sanitário. Pode ser que, no entanto, que isso não esteja alinhado com as necessidades do sistema nesse momento. Então, nós precisamos resolver esse programa primeiro. Isso representa como é que o programa realmente funciona conforme foi proposto por nós. O cliente, o freguês, consumidor de energia, paga por um contrato com uma empresa de energia elétrica solar, paga esse crédito, que, por sua vez, é, dá uma porção desse dinheiro à empresa elétrica e também um pagamento inicial é, para a produção. Então, agora isso significa que se estabelece uma relação Empresarial no mercado, que nós consideramos que pode se estender para além desse programa e pode é, dar ensejo a outro tipo de transação no mercado energético. Isto, no entanto, é a base, a plataforma. A empresa elétrica envia esse crédito energético ao cliente. Então, o cliente é, vê isto de forma muito simples: eles pagam. É, é, é, é, o, o contrato solar e eles recebem um produto é, nos bastidores, a empresa elétrica e o desenvolvedor, desenvolvedor trabalham conjuntamente para criar uma relação empresarial para ter certeza também que o projeto es, é, se faça de acordo com o padrão exigido. Claro que não podemos fazer tudo quando nós estávamos estabelecendo essa relação que tem menos de um ano. Essa parceria de avanço solar tem menos de um ano, portanto não podemos resolver todos os as arestas, os problemas. Tivemos alguns problemas que queríamos adiar, cuja resolução queríamos adiar O desenvolvedor solar, obviamente, quer que se desenvolva ou forneça a maior quantidade possível de eh, energia no megawatts. Então, é preciso que isto se forneça e desenvolva de acordo com aquilo que pode é, é, transmitir o sistema de distribuição. Portanto, nós temos alguns problemas que ainda não foram resol resolvidos. Então, daí, por quanto tempo haverão de persistir aqueles projetos antigos? que vão ser descontinuados. Aqueles clientes que tenham recebido créditos é, sob outro sistema antigo, por quanto tempo vão continuar a receber esses créditos é, com a introdução dos novos contratos? Concordamos que há de ser um tempo bastante prolongado, de 15 a 25 anos. Nós estamos... É, tentando resolver o sistema de gestão, nós queremos é, receber a carga da empresa elétrica, permitir tempo suficiente para que o desenvolvedor e o produtor eh, tenho tempo para a transição, nós precisamos priorizar os projetos para que a empresa elétrica possa identificar aquelas áreas, eh, a exemplo daquilo que foi feito pelo sistema de gestão em Brooklyn e Queens, aqueles projetos mencionados por Steve, que é uma área geográfica com grande necessidade. Será que podemos priorizar projetos que possam focalizar essas áreas e outras áreas identificadas pela empresa elétrica? Ninguém eh, conhece eh, melhor eh, as necessidades do sistema em lugares determinados e momentos determinados, e quais as fontes renováveis mais adequadas ou apropriadas para eh, cada lugar, e também quais as oportunidades para arma armazenar energia. O próximo slide, que será o último, daí podemos abrir a sessão às suas perguntas. O que nós idealizamos, então, é que o sistema antigo, o regime antigo, haverá de terminar em 1 de janeiro de 2020. Nós concordamos que, se o mercado estiver superaquecido, se houver é, demasiado desenvolvimento é, em comparação com aquilo que as empresas elétricas é, sejam capazes de é, assimilar, então temos que ajustar os tempos. Daí é que se é, imporia, implementaria aquela taxa LMP mais D mais E. Então, isto dá à comunidade de geração de eletricidade solar e aos desenvolvedores a certeza, a segurança de que eh, essa transição a um novo regime realmente vai acontecer, dando tempo suficiente para que ambos os lados possam dar com aquela fórmula que possa dar créditos apropriados levando em consideração a tarifa apropriada a ser paga e recebida pelos fornecedores. Isto satisfaz os interesses de ambas as partes no seu intuito de servir ao cliente, fornecendo essas fontes energéticas à malha elétrica. Agora podemos abrir a sessão às perguntas. Muito obrigado. Agradecemos a sua apresentação inicial. Levando em conta a nossa plateia brasileira, na hora de considerar a reforma da malha elétrica, essa pergunta para Steve ou Sean. A minha pergunta é sobre o ambiente político que se vive em Nova York, que deu ensejo a esse debate no Brasil. Existe o sistema de uh, mensuração? Do consumo energético, há regulações que permitem que os consumidores eh, participem desse sistema de mensuração. No entanto, as regulações não permitem que uma terceira empresa geradora de eletricidade possa receber os créditos. Daí a importância dessa conversa, porque eh, são debates que se estão. Eh, travando agora no Brasil. Então, não sei se podem falar um pouquinho sobre o é, entorno é, político que deu, é, ensejo a essa reforma. Eu quero falar um pouquinho sobre os antecedentes. A política que abriu caminho para a reforma elétrica é algo que vinha é, se desenvolvendo ao longo dos anos, que era uma, é, uma tentativa de procurar oportunidades para... Aumentar a oferta energética, obviamente, num lugar como a cidade de Nova York, que é um centro urbano muito denso, abrir as ruas, é, colocar mais cabos elétricos seria muito caro. Então, nós também, é, baseando-nos no que sabemos sobre a conduta das pessoas, tivemos que achar outra forma. Então, nós... É, já tínhamos começado a falar sobre esse investimento de um bilhão de dólares antes de surgir o termo reforma elétrica, REV, pelas siglas. Então, aquilo de singular que tem a cidade de Nova York é o sistema de é, mensuração de consumo de eletricidade foi o que permitiu que desenvolvesse esse novo sistema, aquelas pessoas uh, que eh, para que todo mundo pudesse participar desse projeto de energia solar que é inovador, as empresas elétricas vêm procurando formas novas de gerir sua malha. Acho que essa pressão sempre existiu e contribui a esse ambiente rico de ideias. Somado à redução do custo da tecnologia, os módulos solares, novas tecnologias como o termostato Nest, que permite aos clientes tomar conta é, do seu sistema elétrico nas suas casas, gestão de energia. Há sistemas também que permitem é, armazenar energia. Isso permite aos lares participar da gestão da rede elétrica, acrescentando valor também, nós temos preocupações ambientais ou, ou, ou climáticos, queríamos utilizar mais renováveis, no entanto, não contávamos com a infraestrutura eh, no mercado e regulatório para valorizar da forma mais apropriada todos esses benefícios. Tudo isso pode ser feito tecnicamente, no entanto, o ambiente regulatório e o mercado em si, na minha opinião e na opinião de muitas outras pessoas, não eh, incentivam de forma apropriada todas essas alternativas, muito menos nos lugares certos, trabalhando com as empresas elétricas para ter certeza que os incentivos se é, oferecem nos lugares apropriados. Então, do que se trata agora? A REV é abrir essa conversa, deslancher essa conversa e também abrir a possibilidade de satisfazer a demanda existente, a procura existente, tanto pelo lado da empresa elétrica e pelo incorporadora, o desenvolvedor. Então, como disse Steve, que há um mês falou com uma delegação do Brasil, a liderança deles realmente tem desempenhado um papel muito importante nessas inovações. Obrigado. Realmente, o Richard esteve aqui no Brasil e se reuniu com o Ministro da Energia e outros reguladores, certamente alguns colegas estão aqui participando. E uma das perguntas que fizeram, que eu achei muito interessante, foi a questão da reforma estar concentrada em limitações na rede e como que a Nova York está lidando com limitações como que as empresas de serviços elétricos e distribuidoras podem trabalhar juntos? Gostariam de responder a essa pergunta? As nossas limitações têm a ver com onde estão nossas necessidades energéticas. E normalmente estão relacionadas a baixo crescimento. Na área de Brooklyn e Queens, que costumava ter indústrias leves, armazéns, à medida que Nova York se expandiu e mais habitantes passaram a querer morar em Nova York, propriamente dito, esses edifícios de energia menos intensiva se tornaram edifícios residenciais ou comerciais, restaurantes e, como consequência, a carga aumentou consideravelmente, criando uma demanda que excedeu a capacidade do nosso sistema atual. e e essas soluções de capex podem ser muito difíceis, porque estamos tentando fazer retrofit de áreas e, historicamente, tentávamos descobrir se havia alternativas mais baratas através de recursos distribuídos. e No passado, nós nos concentrávamos em cada cenário. Tínhamos tarifas de eficiência energética, se usar esse tipo de iluminação eficiente ou certos sistemas, haveria um desconto. Agora, tentamos descobrir quais são as soluções disponíveis em uma área geográfica. Então, se voltarmos ao slide, aquele que mostra o mapa de Brooklyn e Queens. Eu acho que é o número 8. O próximo slide, esse, Programa de Gestão da Demanda, de Brooklyn Queens. Vemos aquela área em vermelho pontilhada. O que nós dissemos à City, foi, aqui está a nossa área de limitações. Precisamos de soluções em 2017, 2018. Isso será de grande valor se puderem nos fornecer soluções naquela área. O que nós fizemos, não só a Coned como outras empresas, nós fizemos uma previsão de capital para outros projetos, não tão, tão grandes quanto a substação de um bilhão, mas projetos que poderão aproveitar, apresentar oportunidades em menor escala, promovendo avaliação de alternativas econômicas para a situação atual. Em alguns casos, talvez, cheguemos à conclusão de que o sistema de empresas de serviços públicos ainda faz sistema, mas, às vezes, pode haver uma mudança na forma como encaramos a situação e pode haver opções melhores no mercado, é preciso considerá-las. E, de nossa perspectiva, a mensuração de energia, do uso de energia, funciona bem mas isso leva à implementação de recursos de energia renováveis em qualquer localização, o que funciona. Mas o nosso projeto apresenta grande valor para as empresas e os consumidores. Se a empresa conseguir identificar, e voltando ao problema de regulação dos mercados, é que isso não era viável, não era permitido. Agora temos a permissão de apresentar projetos inovadores às empresas de serviços públicos e nos tornarmos parceiros para desenvolver esses projetos. E algo que eu quero mencionar sobre o português é que a língua portuguesa torna certo, o nome de certos locais muito interessante como o nome de Staten Island. Dito em português, dá a impressão de ser um lugar extremamente sofisticado. Eu não sei, quem sabe, depois dessa apresentação, haverá muitos mais turistas indo a Staten Island. Vamos falar sobre algumas das preocupações sociais. A energia distribuída no Brasil ainda está num nível muito inicial. O Richard Kaufman esteve aqui, fizeram perguntas relacionadas a isso a ele. Da perspectiva de Nova York, como que estão se concentrando em áreas de extrema limitação de rede? Como que isso exacerba questões sociais relacionadas à energia e rede? Acho que o Steven mencionou alguns projetos de energia distribuída em Nova York. A REV lida com a questão de equidade a partir de duas perspectivas. Algo que a análise BCA, que é a escala para avaliar projetos, faz é considerar as externalidades, questões ambientais, que tendem a se concentrar mais ou ser mais concentradas em áreas urbanas, menos abastadas. Talvez há usinas que podem gerar mais poluição. Então, se pudermos reduzir a presença dessas usinas que podem ter a ver com questões sociais, além disso, tem a ver com a implementação também, a REV. Essa reforma deve ter um foco em áreas de mais baixa renda, deve incluir um programa de envolvimento comunitário com consumidores de menor poder aquisitivo, para melhorar sua capacidade de controlar seu uso energético, na tentativa de equilibrar as questões sociais, algo que os projetos solares comunitários tentam fazer é através de projetos de 2 megawatts em locais remotos. Conseguimos dar acesso energético à energia renovável para aqueles que normalmente não teriam condições de usar esse tipo de energia. Então, esse programa comunitário de energia solar visava dar acesso a comunidades que normalmente não teriam acesso a recursos renováveis. A questão é, o projeto se tornou muito mais popular, muito mais requisitado do que se previa. E agora estamos tentando reequilibrar essa balança. Um, Eu concordo plenamente com o que ele disse. Há uma pergunta que tem a ver com essa anterior. Eu sei que aqui no Brasil, à medida que a energia distribuída se torna mais comum e as os consumidores de baixa renda a considerar opções mais viáveis no nível residencial, eu acredito que os reguladores terão que pensar como a REV vai lidar com isso. Algo que me interessa e certamente nossos participantes terão curiosidade a respeito é a análise custo-benefício. Parece ser uma mudança revolucionária nesse sistema. Então, talvez o Sean pudesse falar um pouco a respeito, é algo que parece ser positivo para a Solar City, para empresas de energia distribuída, mas parece realmente um, um salto enorme para uma empresa. Então, eu gostaria de saber do Steve, da sua perspectiva, como funciona do ponto de vista da indústria, o que essa análise de custo-benefício envolve e como ela é vista. E, Sean, como que a sua empresa, uma empresa de energia distribuída, trabalha essa questão para que seja benéfica para as duas partes, tanto para as empresas como serviços públicos, como empresas como a sua? Ah, você tem razão, essa é uma mudança dramática na forma como realizamos isso. Nós somos uma empresa de transmissão, de distribuição, nós não... Somos responsáveis pela geração energética, produção. Então, a nossa perspectiva até agora tinha sido de buscar os mecanismos de menor custo para a transmissão, para levar a energia do mercado até a rede para os nossos consumidores. O que tínhamos que fazer era considerar os custos de atacado e considerar também o custo ambiental. Mas nesses dois aspectos, tudo mudou muito. Essa era a política da Comissão e nós estamos agora integrando essa nova forma ao nosso projeto de negócios. E cada empresa tinha várias formas de avaliar projetos porque os nossos programas de eficiência eram avaliados de certa forma por uma certa equipe, às vezes os nossos programas de demanda eram avaliados de forma diferente, e os programas de capital também eram avaliados de forma diferente. E se multiplicarmos isso por seis empresas diferentes no Estado, havia 15 a 20 variações diferentes sobre testes de avaliação. Essa nova ordem de avaliação Custo-benefício mudou tudo. Os custos de Nova York podem ser, na cidade de Nova York podem ser diferentes do que no restante do estado de Nova York. Há outros fornecedores terceiros, mas isso levou a maior transparência no processo decisório. No nosso caso, a SolarCity acabou de comemorar o seu décimo aniversário desde sua criação. Nós sempre acreditamos que as energias renováveis devem ser valorizadas, nos concentramos em energia solar, mas pensamos que as energias renováveis têm um valor até superior ao seu valor de entrega ao consumidor. Então, queríamos muito fortalecer essa ideia. Claro que todos os fatores devem ser considerados. Mas o que eu gostaria de dizer, pelo menos na minha experiência, com a Coned com outras empresas é que, na minha opinião, de modo geral, eles querem saber quais são as regras. Há muitos programas iniciativas e muitas empresas de serviços públicos no país. A Coned, sem dúvida, expressou seu interesse em programas inovadores que valorizam, como o Steve disse, uma empresa de distribuição, mas que existem diferentes formas de atender as necessidades do consumidor. Nem todas as empresas precisam ser iguais, há programas diferentes, então as regras são muito coerentes e tem capacidade de participar. Eu só consigo ver consequências positivas dessa iniciativa para conseguirmos valorizar adequadamente esses programas. Em última análise, nós somos atores, sistemas econômicos, assim como as empresas de serviços públicos o são, e nos comportaremos de uma forma que o mercado nos ditará que nos devemos comportar, nos comportar. E precisamos valorizar esses programas, mas isso precisa ser feito de forma coerente, gradual, não acontecerá do dia para a noite. É um sistema que já tem um século de história, é preciso ser algo, ser algo gradual, mas acho que isso tudo funciona no sistema energético com relação a esses programas. Ótimo, muito obrigado. Aqui no Brasil, algumas das perguntas dizem respeito à energia distribuída, principalmente no que diz respeito à equidade e justiça social e às limitações que existem. Também as mudanças regulatórias e jurídicas necessárias que permitirão às empresas distribuidoras de energia trabalhar com as empresas geradoras de eletricidade para que possam identificar aquelas áreas, por exemplo, para que se possa fazer um leilão, como se faz em Brooklyn para determinar quantos megawatts eh, devem ser fornecidos para satisfazer as necessidades da empresa elétrica para ter a flexibilidade e a previsibilidade e, e rentabilidade para as empresas, exemplo de SolarCity e outras distribuidoras. Essa é a minha pergunta. De que forma exatamente o sistema de leilão funciona? Quais as mudanças regulatórias necessárias para permitir que Con Edison fizesse tomasse a tomasse decisão, com base nas limitações existentes em algumas áreas, X quantidade de megawatts tinha que ser fornecidos a esse lugar e, portanto, preciso ter um leilão para distribuir a energia. Do ponto de vista regulatório, como é que isto funciona em Nova York? Agora, falemos sobre os eh, incentivos, compensações incentivas para os fornecedores e quais os mecanismos de aquisição. Historicamente, muitos dos nossos programas eh, sejam para aprimorar a eficiência elétrica ou fontes eh, alternativas, quais que é que tenham sido os nossos custos. Nós talvez tenhamos fornecido algum incentivo pequeno, mas principalmente o que nós fizemos foi passar uh, as economias ao cliente. Então, uh, aqueles investimentos que teríamos feito, sobre os quais haveríamos recebido algum retorno sobre o... o a nossa participação acionária, que seria perto de 9%, a menos que tivéssemos uma oportunidade parecida investimentos em recursos distribuídos. Não haveria é, igualdade de condições nesse jogo. Então, esse sistema permite que capitalizemos aquilo que teria gerado despesas. Agora, os 2 milhões de dólares de custos que nós pagamos aos pro, eh, fornecedores, eh, é uma mudança regulatória que eh, estabelece igualdade de condições para todos os atores envolvidos, para que possamos eh, decidir quais as opções que perseguiríamos eh, em função dos benefícios a serem oferidos. Então, também estamos procurando qual o mecanismo de aquisição melhor eh, entre os pequenos programas ou de eh, mercado massivo. Acho que isso será feito de forma individual. Às vezes, se trabalha com os... Eh, distribuidores para que vendam unidades mais eficientes para os grandes clientes. Há um grande debate. Por exemplo, os fornecedores vão ter que fixar tarifas para que os consumidores saibam exatamente qual o valor. Isto será feito, talvez, por um edital de concorrência, solicitando propostas ou por um mecanismo de leilão. A teoria econômica é que, se o mercado nos indica o preço, será melhor, melhor do que nós, como empresa elétrica, tenhamos que adivinhar o preço certo. Então, para precificar o produto, nós dependemos do mercado para não escolhermos o preço, porque a empresa elétrica pode adivinhar é, um valor alto demais, ou baixo demais, e, portanto, eu não é, consegui os resultados procurados. Sean, a resposta foi muito boa. O sistema em Brooklyn é um ótimo exemplo de, de como isto funciona. Trata-se de um investimento de um bilhão de dólares e isto não estão dizendo que não tem que fazer esse investimento de um bilhão de dólares, podem adiá-lo por alguns anos, talvez não seja necessário dispender um bilhão de dólares de uma só vez, mas isto representou economia para os clientes, permitindo a empresa elétrica receber um retorno sobre algo que anteriormente não representava um ganho para elas e também nos permite a todos fornecer o produto ao cliente. Então, todo mundo está ganhando aqui. Nós temos uma pergunta de Israel. No Brasil, ele pergunta sobre essa solicitação para que se estabeleça sistemas solares comunitários para os eh, programas de Moradia subsidiada pelo governo, minha casa, minha vida, é um exemplo no Brasil. Então, que explica um pouquinho mais sobre o modelo eh, de negócios eh, relativo ao sistema solar. Como funciona no Estado de Nova York e como é que isto poderia funcionar eh, para aqueles clientes que moram em eh, moradia subsidiada, onde o acesso ao capital seria limitado? O que existe atualmente? as incorporadoras podem participar eh, no sistema de mensuração líquida, desenvolvendo o um projeto solar, distribuindo os créditos aos fregueses residenciais. Não existe nenhum tipo de sistema pelo qual o, as pessoas de baixa renda possam participar. É um setor, no entanto, que está prestes a incluir áreas de baixa renda, como sabemos, os participantes do ponto de vista das áreas de baixa renda são pessoas que costumam morar em moradia de múltiplas famílias que não podem, portanto, instalar painéis solares no seu telhado. Por isso é que nós achamos que o sistema novo de tarifas é o que permitirá essa participação do ponto de vista do cliente, do consumidor, será representado, será parecido ao sistema atual de medição de consumo elétrico. Agora, a empresa elétrica não pode é, operar esses sistemas e, e ser é, dona desses sistemas solares. No entanto, existe um incentivo para que o façam o, a potencialidade de que algum dia o façam. Isso seria especificamente no caso dos participantes de baixa renda, que, porque as empresas é que têm acesso a capital com o qual irão poder servir aos clientes, aos quais tem que servir de qualquer jeito. A empresa elétrica é o fornecedor é, por excelência. Então, na economia capitalista, esses clientes é que perdem às vezes, e nesse caso, para evitar essa perda uh, das pessoas de baixa renda, a empresa elétrica poderia desempenhar um papel muito importante. Acho que a nossa plateia talvez esteja interessada em dar uma olhada em um dos slides sobre o sistema de compensação para a energia solar. É um ciclo virtuoso a que Sean se referiu antes. Então, não sei se você ou Steven Podem, na página 4, slide 14, slide 14, descrever detalhadamente como é que isto funciona. Vamos ver o slide novamente, porque é um modelo que não existe no Brasil. E talvez seja interessante para a nossa plateia ver como é que funciona. Acho que é o próximo slide. Aí está. Eu vou, eu vou começar, e daí deixar que Steve também participe, se eu não for muito claro. Digamos que se trata de uma instalação eh, que gera 2 megawatts de energia numa área pouco povoada, que poderia estar no mesmo território de serviço da empresa elétrica. O cliente simplesmente é uma família eh, de quatro pessoas, dois pai e mãe e os dois filhos que é, têm uma carga consomem uma carga típica de eletricidade. No entanto, a casa deles é, não é, permite a instalação de painéis solares, pelo menos de uma forma que é, represente uma economia. Querem participar com seus vizinhos e digamos que toda a vizinhança é, está muito arborizada, muita sombra e, portanto, não podem instalar é, painéis. Então, todo mundo quer participar dessa economia de custos que decorre de poder é, aproveitar, digamos, um lote baldio, um terreno abandonado, um aterro sanitário antigo ou o telhado da escola, um lugar onde possam instalar os painéis solares. Digamos que numa escola, e a escola eh, não precisa de tanta energia que isso possa gerar no seu telhado. Então, faz o um investimento para desenvolver o sistema e recebe os créditos. Então, eles eh, assinam um contrato de forne fornecimento de eletricidade com o um desenvolvedor, e eh, esse desenvolvedor recebe eh, o pagamento dos clientes, e esse detalhe tem que ser estabelecido. Esse cliente, digamos, se ele se mudar para. Outra área, outra área na mesma comunidade, o cliente leva consigo os seus créditos energéticos. Ou o novo eh, habitante desse prédio pode assumir os créditos. É um sistema muito flexível, não é preciso tirar do telhado aquele painel solar, continua estando no lugar onde foi instalado. Por outro lado, O desafio que isto implica é que nós desenvolvemos, desenvolvemos essa instalação solar numa área onde não habita o cliente. Isso significa que se utiliza um trajeto mais comprido da malha de distribuição da empresa elétrica. Então, daí parece-nos certo que o desenvolvedor compense a empresa elétrica pela utilização desse sistema de distribuição que é um custo não refletido no sistema atual de mensuração e medição de consumo energético. Não sabemos se o que se mede no medidor seria acima ou abaixo daquilo que é o verdadeiro custo que implica a utilização desse trecho do sistema de distribuição. Então, a companhia solar envia sua produção à empresa elétrica, por um lado, e eh, também crédito por conta do desenvolvedor para ter certeza que o desenvolvedor faça a sua parte na manutenção daquelas linhas de transmissão utilizadas para a entrega da eletricidade ao cliente. E o cliente, o que vê, é como se o equipamento solar estivesse instalado no seu próprio telhado. Recebe os benefícios, não existe nenhum tipo de problema, atrito, não tem que se preocupar pela porção do custo que é, corresponde à distribuição que parte a empresa geradora. Tudo isso é, acontece sem que ele perceba. Então, o cliente continua a receber o crédito varejista de 18 centavos, centavos e o desenvolvedor faz um pagamento à empresa elétrica de 2 centavos. A compensação líquida seria 16 centavos, com uma redução de 2 centavos por kWh hora, hora, em relação ao sistema anterior. Agora, retornemos ao gráfico de barras do slide 12. Isto ilustra essa equação. Os projetos os primeiros projetos a serem desenvolvidos é, na fase 1 um, fase 2 é, terão uma compensação mais próxima ao custo total é, no varejo de 18 centavos será na fase 3 só para ilustrar dar um exemplo onde o azul escuro é, representa dois centavos por é, hora e o, a economia. Quer dizer, o pagamento de dois centavos por parte do desenvolvedor e o, é, os 16 centavos, somado aos dois, é, equivale a, a 18, 18 centavos, e isto permite a transição gra, gradual do sistema varejista pleno, que no longo prazo não será rentável, ao sistema novo. Em que haverá um crédito por conta da distribuição, que pode variar conforme a distância da distribuição, e também isto embute o valor das externalidades. Então, em um espectro, cada projeto saberá sua porção da compensação e saberá, portanto, de que forma vão estruturar seu projeto. Agradeço aos dois pelas explicações, são perguntas relativas à compensação, principalmente os valores líquidos, algo no qual os formuladores de política no Brasil estão considerando. Examinam esses modelos na Europa, o mercado espanhol, italiano, alemão, e eles veem as dificuldades que as empresas elétricas, fornecedores de energia elétrica e os formuladores de política enfrentam o modelo em Nova York, essa ideia de ter um sistema gradual de transição com compensação, determinado pela comissão e pela entidade, é, a entidade reguladora, talvez resulte muito interessante para o Brasil. Acho que com isso acabou-se o tempo. Então, agradeço aos dois pela sua participação também. Eu gostaria de agradecer a Connerison Solar City pelas boas explicações do sistema de reforma energética em Nova York, REV. No nosso eh, site Climate Partners, eh, vamos colocar a versão em inglês e português dessa apresentação, desses slides, para aquelas pessoas que tiverem interesse em revisá-los depois. E as perguntas que nos enviarem depois é, repassaremos aos senhores para que possam é, responder. Também lembro a, ao público que nos assiste se não estiverem cadastrados ainda podem fazê-lo para receberem a informação a respeito desse programa. Então com isso, agradeço novamente a Steven e a Sean e espero que possamos algum dia recebê-los no Brasil. Seria maravilhoso. Muito obrigado por ter nos convidado. Obrigado. Da parte da missão estadunidense em Brasília.